Cavalheiros! Aqui eu é me digo, estamos jogando Infernax, essa é a parte 2. O, o resumo da parte 1 um foi Chapuleta Morre o Demônio aí. E, e simbora. Pra não demorar muito porque essa parte vai ser meio grande. Quero tentar fazer muita coisa e, e simbora. Matou esse bicho aí na primeira parte. Mas em algum momento você termina. Isso aí a gente já viu, vamos embora. Os caras já sob boa gente viva daquele massacre todo. E bom, esse cara aí, a gente sabe que ele o Esqueletal do Machado. Ele fica no meio e não tem como lhe acertar. Pra cá? Vamos pra cá, rapidão. Você sabe que não é o lugar quando os inimigos te dão uma porrada e você morre. E quando não morre, né, de, de pouca porrada. Ainda temos zumbi e esses carrapatinhos aí. acho que é pra cá, né? Peraí, vou fazer um negocinho aqui. Pronto, é, é pra cá mesmo, tem um easter aqui. Eu não sei se o cara perde vida fazendo, mas tá com um ali. E é legal mostrar, vou mostrar. Essa parte é bem parecida com a parte do Simon's Quest, né, o segundo Castlevania. É, é, é como eu falei na primeira porta, é meio que um remake de Zelda 2 e Castlevania 2. Sabe aquela porta do, do, do Castlevania 2 que você tem que ficar exatamente no lugar assim? Quando eu vi da primeira vez, eu disse, cara, não é possível véio, esse lugar ser tão parecido com o que tem em Castlevania. Aí, deixa eu tentar uma coisa, aí você tenta ficar abaixado. Ih, eu digo, pô, não é possível, cara, mas olha lá. aí. Lá no também o furacão te leva pra um, pra, um, pra um dos lugares principais que tem, né, pra ir. Um dungeon. Se apenas Eagle soubesse que a Juliás se por 10 segundos no local específico, invocaria um tornado sobre si. Ele não teria o feito. <risos> Aqui é o cara morre. Tem sentido o um tornado te matar, né? Olha lá, é conquista. E é raro, Acho que pouca gente sabe. 5% das pessoas que jogam sabem. Invoquem o tornado. Acho que tem Z achando que é magia secreta, hein? Mas olha lá um easteragzinho, velho. Já temos uma vida ainda, não perde vida fazendo, por isso que eu disse que eu perdi. Mas olha lá. Tem alguns easter aí. Eu, eu, eu acho que eu conheço mais um de que estou vendo, né? No caso, quando chegar agora eu vou dar uma olhada pra não spoiler nada, mas é mó da hora, velho. Cemitério com Belton. Com Beltons não mexe. Também bicho aqui ainda, né? Seguindo, vou tirar um bicho que não dê pra, pra encarar. Bateu com o aqui um chefe aqui no porta já já, hein? não é pra cá, acho que é pra direita ali. Tem um dinheiro ali, eu vou atrás. Dinheirinho ali. Aprende a falar direito, hein? Ah, o, velho, o bom e velho Metroidvania. Para ver esses blocos aí. Como é que quebra? Como é que quebra? Batendo. Eu tô batendo! Não é pra ir ainda. É pra cá. É dessas aventuras assim, né? O mundo aberto, você pega na habilidade pra descobrir quando é que tem que ir o que tem que fazer. Eu acho massa. A estilo Castle 2 a estilo Zelda 2. Ué, pega um dinheirinho aqui, vamos embora, porque aqui não é muito bom. No... O monstro, beleza, mas os espinhos aí, né? Eu não lembro desse personagem se ele tem aquela. É o que eu chamo de síndrome de Mega Man. Se ele bater ali cair e morrer. Eu não tô lembrando de ter isso não, mas. Aí por cima a gente não vai caçar essa briga ainda. Né? Nossa, que eu caio em cima do Peba. Eu vou tão... tô... falar em Peba. A gente tá arranjando uns nomes esquisitos por bicho, hein? Esse é o Peba. se assim, parece muito Opa, que noite horrível Para se ter uma maldição Ficou de noite, pô, não é interessante que fique de noite No meio do caminho não, né O que tá acontecendo aqui Uma fogueirinha, pô, negocinho o Robert, saudações Cavaleiro, não é cavalheiro, é cavaleiro Eu seu Robert, é um prazer Conhecê-lo Gostaria de participar de nossa celebração O que, que tá falando aqui, cara, Vocês esse cigano, não tô gostando disso aqui, não, hein, cara. Essa rua, essa aí. Reino é do cara, o cara pode mandar ele embora, hein. Padinha, aquele maldito miserável. Nem precisa ensinar isso a ele. Oh, tu vai lá. você é mole, não, é homem, não, O cara é padre. Vamos destruir aquele precioso tomo sagrado dele. O que acha? Eu acho que você tá de zoeira. Não, palhaço. Se eu tivesse acesso aos livros de James, poderia criar poderosas, mas, um bruxo. Um, um macumbeiro, um mau um, um elemento e um vagabundo. O negócio tá ruim aí. Acabar com essa festa já já. Você tá incomodado ali não? Os caras estão ali fazendo a ruaça no seu quintal, meu velho. Você não faz nada pra mim. Esse é o James. Esses forasteiros se recusam a deixar minha... Eles se recusam. Ah, é, não causa não. Um baita horroroso. Será que você poderia falar com eles? Na hora, sim. É só me avisar quando eles estiverem indo embora. Eles me deixam bem tenso. Nova missão. Deu um jeito no grupo de vagabunda? É tudo vagabundo. Peraí, tem uma seta aqui pra vagabundo. Aqui, ó, pra vagabundo. Minha cara. Quem é o primeiro? Esse seu é corno me levantou logo. <risos> e posso fazer por você? Você não deveria estar aqui. É, meus homens precisam descansar. Bateremos assim que terminar nossas bebidas. Gostaria de acompanhar. Quer acampar conosco essa noite? Você parece estar com sede. Cai na lábia de vagabunda aí. O a cara, a cara confia com o cara que diz beba conosco. Eu confiaria num desgraçado desse, velho. Expulsar! Eu disse... Some daqui! Encarar. Certo, calma, sem problemas, estamos saindo. Vamos lembrar disso. muito bom mexer com cigana não, né, mas também não é muito bom deixar a cigana aí a solta no seu quintal, não, não embora aí. Missão atualizada, deu um jeito no grupo de vagabundos, pronto, aí foram embora aí. Deixaram um banquinho ali, é vantagem. Vamos, depois o James que ele arranjou um banquinho novo. Finalmente, graças a você, posso continuar meu trabalho em paz. Agora que pude me concentrar, foi ligeiro, hein, vamos lei esta magia. Ela pode ser sua, por um preço. Pô, acabei de te ajudar, cara. alivia aí. 250, porra. É uma magia de cura. É da boa, poxa. de desconto. O cara ganhou o banco de graças. Por seus vagabundos aí. O cara não quer dar nenhum descontinho. Aí já 50 moedas pra pegar magiazinha de cura. Que é interessante, né? Magia boa. Tô pagando por poção. Ou melhor, poção é de graça. 250. Bora farmar os moedinhos aqui. Aproveitar aqui. Né? Tá de noite... Hein? E esperar o dia chegar pra mim. Olha aquele capiloto, vai correr, bicho. Deus me livre, deu é mais. É o tempo de monstro que deu pra encarar ainda, né? Deu nem pra ver, o aposto. Eu vi só o olho do bichinho aqui. Na gravação, a qualidade vai dar um pouco pior. Não vai dar pra ver não, mas... um cão pulando ali. E devagarzinho aqui e correr. Tá vendo ali, ó? A cara da desgraça. Ele usa aquela estratégia famosa da, da descabelada, só que no lugar de ir da esquerda pra direita ele, ele pula, da esquerda pra direita. Eu vou caçar a briga, não, sei aí não morre, não. Vai morrer fácil, né? Você mole, mentira, agora. Você mole, o cara toma tá uma porrada aqui, cai duro e morre. Posso não ser mole, o negócio é está com nível baixo. Já já a gente volta mais forte e chupa ele e é a família dele. Ele tá formando moeda, né? Que chato! E é por sorte, não é? É sempre que o bicho vai dropar dinheiro. Passar um lugarzinho mais fácil aqui tá mais difícil. Até deixar lá para baixo o filho daquele outro cão ali. Então tá equipado para estar tá aqui embaixo, ainda não, eu acho. É bem forte. Essa e esse cidadão descabelado. pegar a magia de curir ir embora. Tem uma chavezinha ali, não foi a chave que ganhou no primeiro capítulo para poder usar no, no primeiro dungeon. E eu não sei o nome. Vou conferir um dungeon depois de dar uma, uns voltinhos aqui. Ponto, 250, assim, vai ficar sem um tostão. Que eu te ensino esta magia, senhor 250, né, cara? Posso, caro. Olha lá, pô. acho que é a primeira magia, né? A terceira? Tá vendo, não era pra estar tá por aqui ainda, não. Posso, gosta da, da primeira cidade, velho. Não comprou nada lá ainda. Recupera sua vida. Mas é a primeira magia aí, né? A primeira foi a terceira, mas a primeira é a nossa. A Primeiro que pegou que é a terceira no minuto. Ou oh, diazinho que não passa, ou oh, noite, na verdade, que eu quero que fique de dia. E vai navegar lá por cima. também com magia nova, mas... Não tem como curar a morte, né? O cara toma xibata e cai ele e morre. Eu faço papel aqui. Pichinho escroto, O trio da descabelada. Opa! E manhã é na hora, mas eu não acovardei não, hein? Eu tava pronto para seguir jornada. Não dê tempo não, mas amanheceu também, tá Ixi, olha aí, olha lá. O violento aquele cara sobreviveu, matou um esqueletinho. Aquele outro acho que não vai ter sorte, não. Ele nem guerreiro era, velho. Era só um. Né? Era isso aqui que vai morrer também. Vai correr que não tem como passar. Porra, não O cara fuja. Ou então pega em XP pra nós aí. Parece que ele não morre mais depois de ter vencido o esqueleto. Até que tem como matar aquele ali não. Mas mandou bem, mandou bem. Ficar apunhando a limpo da eternidade. bom de formar, né? Palavra aqui. São muito esquisito. Pegar item, sei lá, formar grind. Tanquear. As caras ficam misturando palavras Fica um negócio tão feio. eu acabei acostumando a falar também. Vou pegar só uma rodinha aqui para pegar. Essência não me engano. e precisar de 200, mas, né? Ficar aí, ficar aí tempo de marrom batendo é muito interessante, sei o que eu faço. Vou dar um cara aqui. Dar uma volta pela cidade. Ó, o primeiro dungeon é esse aqui. Deixa eu usar a chave logo pra eu não estressar em um outro lugar e esquecer. É a Fortaleza de Velshire. Esse é o primeiro, primeiro dungeon, né? A missão é, é... é abrir aquela porta lá. aí são cinco orbes, né? Aí você tem que vir pra cá pra resolver essa fita. Mas eu vou só abrir a porta e depois aqui a gente volta pra ver isso aí. Que é você, aí pra dentro é, é mais complicado. Mas dali ficou flutuando, velho. Eita. Mais uma vítima. Dali vai morrer também. Ah, na cabeça, nuno! Eu não pude fazer nada. Não consegui nem, nem, nem me salvar. Um cara morre pro um zumbi desse né? Só vê o zumbi comendo o corpo do bicho já. É porque o zumbi é meio palerma. Me sinto do XP valendo, 15 já é muito, hein? Pra cá como a gente faz. Vou pegar algumas missões para poder ganhar o um dinheirinho. E também ajudar o povo, que é isso. A prioridade é ajudar o povo, não é o dinheiro, não, que é isso. Ficamos sabendo que a Ruaceiros um das estados de Darsov. O senhor poderia nos ajudar? A Ruaceios em Darsof? Ajuda aí, né? Os bandidos foram vistos pela última vez perto da ponta de Velchário, quase sempre durante a noite. Daí de noite se passa para algum lugar, né? Para dar um jeito neles, as estradas voltariam a ser seguras. Essa briga com o vagabundo aí para ganhar o deneiro. Mas é mais para ajudar o povo que é isso. Eu era um fazendeiro antes de minhas terras seriam assoladas por monstros. Eu só queria poder voltar, mesmo. Se eu te der a chave do celeiro, você poderia acabar com os monstros está lá, né, que estão lá, por favor. Agradeço de coração, minha fazenda fica após a fortaleza de Galshary. É fácil de achar. Bora lá. Fazer essa. Elimine o monstro dentro do celeiro de Galshary. Anoiteceu, tá na cidade ainda, velho. Que esse ciclo de noite e dia não passava na cidade, mas deve estar confundindo o jogo. Dá uma olhada aqui: entrar na igreja e perder dinheiro, mas pelo menos eu quero farro bem. Vamos ver. Esse dinheiro aí é para os pobres, dá para você roubar, mas né? Este fazer igual a igreja. Este bom aqui contém nossas esmolas para os pobres. Talvez você queira doar 25 peças de ouro, meu senhor. Não sei nem se eu tenho isso, essa é fortuna toda, mas também Obrigado pela doação, senhorinho todos. Eles apreciaram sua generosidade. Por que, é que o dinheiro fica no baú então? Vou dar o dinheiro a alguém aí que eu tô achando que eu fui roubado. Ao oh, padre, a fortaleza de Baixada fica após a cidade de Urzum. Encontrar as respostas lá. Pois é, tô sabendo de nada não. Faltando dinheiro aí ainda dentro pra igreja. Dizem que eu não fiz o bem. Aqui não comprei tudo, não sei, deixa eu. É, ficou faltando foi tudo aqui mesmo, 250. Ai. Mais um momento, fazer as missões aqui, pegar dinheiro e voltar pra cá pra comprar um negócio aí, né? A moça pediu pra matar um esqueleto, né? Mas é um... Tipo, nem é um esqueleto desse não, é um esqueleto chefe, ele fica lá pra direita. Ao leste, o negócio é a direita. Pra direita, caralho, o jogador. É... Vagabundo nas estradas de noite, o cara, surriar atrás de vagabundo. E também tem os cara do celeiro, né? Fazer a do celeiro primeiro. Olha lá os vagabundos. Não sei se eu quero me meter com eles ainda, não. Tá bem amado o cara. Estamos aqui e vamos nessa. Me deixa em paz, não se passar pra cá tudo que tem. Com a tua rapá. Ah, olá, meu senhor, não te vi aí. Não quero em clínica, deixa em mim, te darei 100 moedas de ouro. Pô, tô precisando de dinheiro, hein? <risos> deixa me. Você tá o dinheirinho do cara porque tá precisando? Hum. Eu dou-lhe uma chapuletada, seu ladrão. Vai se arrepender por ter uma insolência também. essa briga aí. Com essa espada e quantos mais cornos vem aí depois de tudo. Achei que ele lançou aí alguma coisinha. Vamos Maior o O cara é uma montanha, é o tamanho do cidadão. Caralho, velho. Ó, o Júnior, tá bom, olha lá. Foi que moeda, é. Mas não tava me oferecendo sempre, que não roubou aí do cadáver do cara. Obrigado por me salvar. Venho aqui para consertar a velha roda d'água e abrir uma loja. Se voltar mais tarde, posso te dar algumas coisas boas a oferecer. Dar. Quero ver alguém dar alguma coisa, que você ajuda os caras. eles dão é coisa para vender, eles vendem coisa para você, é muito foda. Retorne. Ah, tem que voltar o cara para completar a missão, né? aproveitar e fazer logo, outro que tá para cá. Tentar, né? E matar o vagabundo o resto aí. No, no, no, no, no. no, no. Fique longe, capetinha. Os aprimorados pra força, cara. Aí é boa. Poder nível 3. Ah, ah, vai mudando, né, esses ícones aqui. Vão ficando mais legalzinho ó. Já é o terceiro upgrade aqui da. Essa parada, qual o nome disso? Que era uma manopla? Isso aí mesmo. Dava pra upar outra coisa? Acho que era a mana, né? Vamos com a magia aí que consome a mana todinha? Deixa eu pegar, velho. Eu salvei aqui. Não era pra ter salvo, não. Aconteceu alguma coisa de errado aí. Simão. Pegamos a mana. O que é que eu ia fazer? Ah, sim, os caras do... Bordel aqui, como ela... isso aí mesmo, cara. O celeiro, mano, é bordel. A ah, subir só de um, é No um momento perfeito para formar é agora. Mas não vamos ficar pra cá, Na A chave do celeiro que o cara me deu é abre essa porta aí, né? Precisava de chave, isso aqui, né? Essa porra aberta, sem teto. É chave, cara. Ainda precisa da chave pra abrir essa porra. Vou pegar só mais um negocinho aqui. Não ficar perdendo tempo não, né? Vamos embora. Vamos fazer logo essa missão aí. O negócio é morrer, mas... Bora lá. Essa porta quer dizer chefe. E quando fecha assim, quer dizer que você tá... que ele tá trancado aqui com você. Hehehe. <risos> ah, seu punho. Invocador. Ele dá uma tremidinha e chama o um bicho. Aí, quando você tá com poder no nível assim, ó. Tranquilo. Quando você tá aprendendo a jogar, véio, você chega aqui despreparado, cara, né? Olha lá o tamanho da bagaceira. Chamando o zumbi. Você chapulete ele, ele nem, nem faz dano. Ah, se esse zumbi desse um XP, cada um pelo menos, né? Pô, não foi dessa vez não, camarada. Põe de sangue. Você é um necromante. Ele tem aquelas roupas de tarado mesmo. E quem vai mostrar as portas de baixo? É só levantar e mostrar. Isso é um tarado necromante. Né? Eita, me joguei no bicho. Ah, morreu já. O velho! Não tava olhando pro HP dele que tá tava lá em cima. tava preocupado. Não perdeu a cabeça. Elimine o monstro dentro do céu de Vamos Volta lá pegar nossos Aracompins. Ou melhor, vamos voltar lá para reportar o bem que a gente fez, né? Aí eu sou ele do cara aí. Do jeitinho, ele não queria ser fazendeiro de novo. Essa noites são muito perigosas, velho. Olha lá, o cara já tá em cima de bicho O maior perigo dessa noite é aquele capetinho ali e aquele outro... e outro possuído. Mas não tem jeito, hein, cara. Sempre morre um joão um aqui. Um, dois, se eu não correr pra salvar aquele outro ali. Ah, na cabeça. Não, podia botar essas tochas, né? Era tipo... De <risos> lugar nenhum, porque amanheceu. Mas pode, né? O cara no lugar de estar tá levando a tocha na mão e andando de um lado para o outro. Podia ter colocado aí no fundão, sei lá. Acordar de noite. Os caras são trabalhador do valor demais. Mete aqui. Os também não descansa muito, não, né? Tipo, tem as opções de descansar nos, nos estabelecimentos, mas... Obrigado por lidar com os arruaceiros. Os caras eram Manda alguns homens para reparar a área. Tão cumprida. Cadê meu deneiro? E pelo bem, mais ser recompensado também é bom. Cenzão, cadê o... Quer ser fazendeiro? pessoal seja pela ajuda, quem sabe agora eu posso reconstruir minha fazenda. sabe agora você me paga. Por eu ter lhe ajudando. Cenzão também, pronto lá. 250 para poder comprar o que precisa, né? Tamo com 300. Mas ah, não, pelo amor de Deus, entrou, perdeu 25 anos, mas já, já, né? Pra onde era mesmo? <risos> Comprar as coisas, o um animal. Comprei tudo aqui. Aqui é, pronto, aqui foi justamente isso que eu deixei pra trás, né? Magia e a vida. Entendi. O Arthur. Sim. Essa é a primeira. Qual a segunda, vem Pode já dá pra melhorar esse escudo, velho. A gente acaba de ajudar o cara, né? Pro cara, itens e uso. Tem uns atalhos ali em cima para como usar, né? Eu gostaria de aprender. Vou comprar a vida. Mas tem como usar esse jogo com controle de NES? O controle de NES tem quatro botões, né? Start, Select, B e A. E o Direcional. Eu creio que não, é muita coisa. Tipo, esses atalhos deixa mais fácil. Se der pausar no menu outro, trocar no menu, ia dar trabalho, né? E você deixa estar. Tem um controle de NES ali pra usar, né, não? Quando o jogo é assim, velho Tipo, com esses gráficos assim, de 8 bits E um musiquinho legal assim Não, tem outra coisa pedir é um controle de NES Mas eu acho que esse aqui não dá, né? Pra poder usar a magia E a poção, se fosse... Vai jogar o jogo animal Deixa eu ver É pra usar daqui, né? Você equipa aqui Aí deixa a magia pausar no select Deixa esse menu no start b ataca, a puller Hum, entendo. Se der pra usar daqui, eu não vou arriscar perder a poção não, né? Mas deixa a magia num botão e a poção no menu. Mas eu acho que não vai dar pra usar a poção no menu não, vamos me embora. porque eu estou ficando muito doido. <risos> e para lá. Eu corri feito uma garotinha, porque... a ah, por causa daquilo ali. Ah, porque tava fechado, não era por causa do cãozinho não. Socorro! <risos> tá fechado, eu sempre subi, eu O cãozinho foi só detalhe. Puxar pra morrer de novo. O senzão, olha lá. Posso aprimorar sua magia de escudo. Boa, lá. O cara aí, já, já melhoramos o escudo. Eu nem usei o bicho sem melhorar, hein? mas não vai me muita cor não, ele só recupera a vida. E, e, e serve pra tomar menos dano quando ativa. Porta, e cura ligeiramente suas feridas, ele por 2 de MP. Fica melhor porque a outra cura é tudo, mas ela custa muita mana, essa custa menos né? E deixa eu mostrar pra tá não... Eu acho que o escudo é o mesmo, né? Só que agora ele tá curando ali em cima, era pra ter testado antes. Perdemos a chance de ver a magia em ação. Melhorou aqui, é vantagem rapaz. Eu, eu não sei se estamos preparados para esse dungeon ainda não, mas vamos tentar né. É que a gente vai tentar no próximo episódio, que é um dungeon inteiro né. um mapa completo. Imagina o um castelo de Castlevania. Isso aí mesmo, só que bem menor. Pô, imagina, imagina um, um daqueles dungeons do Zelda 2, cara. Porque né? Zelda 2 e Castlevania 2, o negócio é isso aí mesmo. E obrigado Cavaleiros, pode ter até aqui. Próximo capítulo a gente se aventura lá dentro. Se der alguma coisa errada, né? Deus abençoe. Vamos rezar. E vejo os senhores na próxima. E.